Como vender produtos utilizando o WhatsApp aí mesmo do teu celular? Eu quero ensinar para você aqui nesse vídeo uma estratégia que se chama Lançamento meteórico, que foi desenvolvido pelo professor Tales Kinderé. E ele ensina um passo a passo, uma metodologia que pode te ajudar muito você vender produtos pelo WhatsApp, fechar contratos de consultoria de marketing, coaching, até mesmo se você é um infoprodutor, ter mais alunos nas suas plataformas e também recrutar pessoas para o teu negócio de marketing, de relacionamentos. É muito importante você entender é, neste vídeo algumas estratégias e algumas técnicas e algumas ferramentas muito simples e eu vou te ensinar agora aqui nesse vídeo. Antes eu peço que você curta, compartilhe, deixe um comentário se você tem alguma dúvida e até mesmo você pode acionar o sininho porque assim Toda vez que eu lançar um conteúdo te explicando passo a passo, você será o primeiro a ser notificado. Ok? Então vamos lá. Uma das coisas que você precisa entender, que para você é, ter sucesso em qualquer projeto online, você precisa entender de lead, o que a gente chama de empilhamento de lead. Ter muitas pessoas interessadas no teu produto ou no teu serviço. E essas pessoas vêm de várias... Ferramentas, Instagram, é, YouTube, Google, é, Facebook e, e várias outras ferramentas que você que tem leads ali e você pode trazer para um determinado é, ambiente. E o ambiente que a gente vai construir é o WhatsApp, ok? E você precisa entender também que existem dois WhatsApps. Talvez o que você tenha instalado no seu celular, que é o WhatsApp comum, que você conversa com as pessoas, e o WhatsApp Business, que é o WhatsApp mais indicado para esse tipo de estratégia. Eu já já vou explicar porquê. Além do WhatsApp Business, ou WhatsApp comum também pode ser usado, mas eu não sugiro, porque vai te dar mais trabalho sim, é, você precisa entender do Facebook. O Facebook hoje comprou o WhatsApp Business, ele comprou o WhatsApp, e ele desenvolveu o Business, e ele pode estar tá integrado. É uma grande dica para você começar o teu empilhamento de lead, caso você queira fazer de forma paga e não orgânica, ok? Mas isso é conteúdo para um outro vídeo. Aciona aí o sininho que você vai ficar sabendo já já sobre isso, assim que eu lançar algum conteúdo. Tendo isso, é, essa é a parte principal, que eu considero a mais importante, porque nada adianta você empilhar muito lead, nada adianta você ter a plataforma do business, nada adianta você entender de campanhas no Facebook, se você não entender de gatilhos mentais. E é isso que vai fazer a diferença brutal na tua estratégia de vendas. Você precisa entender de basicamente três gatilhos que foi utilizado no lançamento meteórico. O lançamento meteórico do Thales Kinderé vendeu mais de 100 milhões, mais de 6 milhões de reais. Então é um lançamento que funciona para diversos tipos de nicho e você vai aplicar para o teu, ok? Bom, é, o que, que você precisa de fato entender desses gatilhos? Que existem diversos gatilhos e existem três dos mais poderosos. Os três esses que eu falei que foi aplicado na estratégia do Thales Kinderé que é o gatilho da escassez, do pertencimento e da antecipação, ok? Se você pegar assim, é, por exemplo, o gatilho da antecipação, pegar a indústria de Hollywood, um, é, é, antes de lançar um determinado filme, eles começam é, fazer a fazer antecipação desse filme, você já deve ter percebido isso. O do pertencimento, as pessoas gostam de pertencer a algo, pertencer a grupos, isso faz parte da evolução é, da humanidade, ninguém gosta de ficar de fora. Então você vai criar um grupo VIP, onde as pessoas vão pertencer àquele grupo. E da escassez, que é, é o momento onde você vai ter uma oferta e ela vai ser escassa para algumas pessoas que tomarem a decisão, que tiverem a iniciativa de é, adquirir é, aquela oferta. Basicamente é isso que você precisa entender. WhatsApp Business, empilhamento de lead e os três ter né, muita boa vontade de conhecer, é, buscar ferramentas, é, buscar con ter conhecimento para aplicar, disciplina para aplicar, um passo a passo que é extremamente simples, que qualquer pessoa consegue fazer vendas né, pelo WhatsApp, porém, eu espero que você seja uma daquelas pessoas que entenda que se você tiver disciplina, você seguir uma metodologia, um passo a passo, você sim terá sucesso. Ao contrário da maioria que procura uma fórmula mágica e realmente não existe. Então aqui tem uma fórmula simples, um passo a passo, uma técnica que você pode ter sucesso. É, aproveita todo o conteúdo do meu canal, vai aí buscando mais conhecimento e aplica e depois me conta, ok? Um grande abraço e com certeza te encontre nas plataformas, em meu Instagram, meu site, meu blog, tudo aí à disposição para você estar tá me perguntando, interagindo comigo, é, meu próprio WhatsApp, que eu tenho certeza que vai ser muito legal, tá bom? Um grande abraço e te encontre no ambiente digital.